propósito de vida. Qual é o seu? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma pessoa amiga minha me perguntou como fazer para descobrir qual é o propósito de vida de uma pessoa com 20 anos. É muito pouco, tem que levar mais tempo. Essa pessoa ainda não viveu a vida, não experimentou de sabores, não experimentou um vestibular, não viveu, não tem experiência ainda do que é a vida. Ele tem uma tendência. Que é baseada no Enetipo dele. E o Enetipo se forma na infância, de 1 a 7 anos. Então, uma pessoa com 9 anos já tem uma tendência para o que ele vai ser, qual vai ser o propósito dele na vida, lá na frente. O número, o Enetipo, não muda, pessoal. O Enetipo vai ficar firme lá e ele vai morrer com esse Enetipo. Ele vai amadurecer, vai evoluir, vai né, se tornar outra pessoa. Mas a essência é o Enetipo. Então. Como é que você pode ajudar uma pessoa dessa? É simples, né? Deixar livre para ser o que ela quer ser. Né? O que você pode, às vezes, sabendo o tipo dessa criança, dessa pessoa, essa criança não, porque 20 anos não é uma criança, mas desse jovem, se você sabe, você pode ajudá-lo a enxergar os benefícios de uma profissão, os benefícios de uma outra, né? ajudá-lo a ser quem ele realmente é. passe se ele é autoconfiança. Aí vai depender do que você fez na infância. Se lá na infância você criticou, você judiou, ele vai ter um caráter, vai ter uma personalidade. Né? E você, se isso aconteceu, é porque você também não estava preparado. Ajude-o a ser quem ele quer ser. Ajude-o a entender que ele tem uma tendência né? baseada no eneatipo dele. E você tem o seu enetipo. E quando for conversar com ele, abafe, o teu subconsciente, abafe seu ego, deixa ser quem ele quer ser, tá? é a coisa mais certa, para quem ainda tem filhos, criança, dê autoconfiança, ajude-os a fazerem aquilo que eles querem, porque aí eles, quando chegarem nessa idade, vão estar mais preparados para enfrentar o mundo, para enfrentar as durezas que o mundo tem, é isso aí pessoal, então com 20 anos, deixa ele de viver a vida, ou manda vir fazer um curso aqui comigo, manda vir aqui participar do, do método Ashi, que daí vai ajudar a ele a encontrar quem ele é o que ele faz, como ele faz e porque faz, aí ele vai descobrir mais facilmente, mais à frente, qual é o propósito de vida dele, estamos falando de propósito, vale a pena para viver né? um objetivo de vida, nós estamos falando de conseguir coisas, mas é ser quem ele quer ser se ele quer ser médico, ele vai ser médico se ele quiser ser o que ele for. E é isso aí. Não precisa mais que isso. Deixe ele ser quem ele é. Cuide você da sua vida. Né? Cuide de quem você é. é. Filho de peixe, peixinho é. Então, dê bons exemplos de amor, de carinho, de confiança, de segurança. E você vai ter um, feliz, um filho feliz naquilo que ele deseja ser. Grande abraço. Tudo de bom para todos vocês.